Como estudar de forma eficaz usando estratégias essenciais, principais métodos de estudo baseados na ciência. Estratégia número 3. A próxima estratégia é quando você tiver livre anotações à sua frente. Faça a si mesma perguntas sobre como e por que as coisas funcionam e encontre as respostas em seu material. Explique e descreva ideias com o máximo de detalhes possível e conecte as ideias ao seu dia a dia. Isso força você a entender e explicar o que está aprendendo e conectá-lo com o que você já sabe. Isso ajuda você a organizar as novas ideias e as torna mais fáceis de lembrar mais tarde. Criar perguntas do tipo como e porquê faz você pensar em como as ideias são semelhantes. Ou diferentes, e isso melhora a sua compreensão. Comece com suas anotações e faça uma lista das ideias que você precisa aprender. Desça a lista e faça perguntas a si mesmo sobre como essas ideias funcionam e por quê. Em seguida, reveja seu material de aula novamente e procure respostas para suas próprias perguntas. Faça conexões entre ideias diferentes e explique a si mesmo como elas funcionam juntas. As perguntas específicas que você faz e como você divide as ideias dependem do que você está estudando.